Olá, eu sou o William Silva. Hoje eu venho trazer para vocês aqui uma ideia aqui nova. O que, que eu fiz? Eu peguei quatro acordes, tá? Que são Dó, Lá menor, Sol e Fá, tá? Ou oh, invertendo, né? Dó, Fá, Sol, Lá menor, tanto faz esses quatro acordes, tá? E eu vou mostrar para vocês aqui quantas possibilidades a gente tem em cima desses quatro acordes para se criar fundos de pregação, tá bom? Ou instrumental tanto faz né que eu sei que tem gente que é mais chata e acha que que eu tô sendo rude falando fundo de pregação, mas todo mundo sabe do que eu tô falando, beleza? então assim, é, eu peguei esses quatro acordes, tá? eu criei várias combinações aqui de melodias e harmonias para trazer então esses fundos de pregação para vocês em cima desses quatro. O que, que aconteceu? É, como eu sei que o vídeo vai ficar um pouco longo Nesse vídeo aqui eu vou mostrar quatro possibilidades, tá? usando apenas uma sequência, que é Dó, Lá menor, Fá e Sol. tá? Pode parecer besteira, mas assiste o vídeo até o final que vocês vão ver que dá para fazer muita coisa, tá bom? Lembrando também que essa aqui é uma das sequências que eu explico é, no PDF que eu lancei semana passada sobre as 10 progressões mais usadas, tá bom? Esse e-book tá aí na descrição do vídeo para baixar, ok? E também vai rolar um e-book desse mais completo para os alunos do curso com as progressões nas 12 tonalidades, tá bom? Então, assim, você que é aluno, em breve já vai estar tá disponível para você sem custo nenhum dentro do curso e você que não é aluno, entra lá no curso para ter acesso a todas as aulas e os materiais novos que vão ser lançados, tá? Daqui para frente, ok? Não esqueça de deixar o seu like, ativar o sininho e se inscrever no canal. Vamos lá então? Bom, é, a primeira sequência que a gente vai trabalhar aqui é dó maior, Lá menor, Fá e Sol maior, ok? Então dentro desses quatro acordes aqui, é, a gente vai trabalhar aqui algo em cima dessa sequência, tá? Vai ficar aqui, ó, é Dó maior. Lá menor, Fá maior e Sol maior, ok? Tô tirando um pouco aqui do pad aqui, tá muito alto, né? Deixa eu ver. Aí, ficou melhor assim, tá? Pronto. É, então, assim, a ideia, tá? É você trabalhar um fraseado que ele encaixe nos acordes da harmonia, tá? A ideia que eu vou passar para vocês é essa aqui, ó. De novo, ok? Então, assim, é essa aqui é uma ideia que dá para vocês trabalharem aí um fundo musical Ou fundo de pregação na igreja que vocês congregam é, De uma forma mais suave, tá? E harmoniosa O que, que eu estou fazendo aqui, tá? Sobre o acorde de Dó maior e sobre o acorde de Lá menor Eu estou usando a mesma sequência que vai dar isso aqui, ó, tá, ó. De novo, ó Dó, si, mi, sol. Ok? Vai para o Lá menor. Repete. Hein? Dó, si, mi, sol. Aí agora, no Fá, a gente vai fazer isso aqui. ó. Lá, si, dó. E quando cair no Sol, a gente termina no Si. Tá? Bem devagarzinho. Okay. Sequência bem simples, tá? E aí com treino você vai poder fazer aqui ó, viu? Bem harmonioso, simples, tá? Mas bonito. E aí você pode também intercalar em Sol, tocar o acorde, tá? Aí você pode pôr a nona, ó. Fazer aqui, ó. Tá? Dó com nona, Lá, com... Lá menor com nona. Fá com nona. Sol com nona. Então, já são duas possibilidades que eu estou mostrando para vocês aqui, usando apenas quatro acordes. a tá? possibilidade 1, um, tá? como eu mostrei no início. Né? Ok. Possibilidade 2. Arpejar de forma ascendente acordes com nona, então, Dó com nona, Lá menor com nona. Tá? Fá com nona, sol com nona pode ser aqui, tá Ou eu acho mais bonito aqui, tá? Então ó, é segunda opção, tá ó beleza? Dó com nona, ó, lá menor com nona, fá com nona. Sol com nona. Tá? Então, vai dar para tirar esse efeito, né? Ok. Vamos para o nosso terceiro exemplo. Terceiro exemplo, a gente pode usar também acordes que é os mesmos acordes, lógico, né? <risos> Mas a gente pode usar notas tá que se encontram nos acordes que estamos trabalhando aqui. É inclusive o exemplo que eu vou usar aqui tem uma música do Baruch que tem é uma base parecida, né? Tá vendo? Então ó, eu vou fazer aqui ó. Qual que é a ideia? Tá? Pra Dó maior, isso aqui é a sétima maior, tá vendo? A tônica e a quinta. Pra Lá menor, aqui é a nona, a terça e a sétima, entendeu? No Fá, isso aqui é a quarta, tá? A quinta e a nona, ok? E no Sol, isso aqui é a terça, a quarta e a tônica, tá? Então, são notas que elas acabam... Passando, tá? Alguém vai falar, ah, mas no Fá o Si não cabe. Ele não cabe como nota de descanso, tá? Se eu parar no Si aqui, sobre o acorde de Fá, fica estranho. Mas eu posso passar pelas notas, tá? E aí você acaba tendo aqui é, uma ótima é, possibilidade de fundo musical, tá? Ó. tô usando aqui ó, sobre o dó, é sempre a mesma frase, tá ó. Si dó sol, tá? Então ó. Si dó sol, si dó sol, tá duas vezes ó. fácil de tocar, bem simples, e você consegue aí ficar um tempo aí segurando isso e podendo até alternar nas duas, é, nos dois exemplos anteriores, tá bom? Dentro dessa mesma ideia, o nosso quarto exemplo vai ser isso aqui, ó. Também dá uma sonoridade bem legal, ó, tá? É, no caso, a gente vai usar o mesmo dedilhado da mão direita para Dó, Lá menor e Fá, tá? Vai dar isso aqui, ó. Dó, Ré, Mi, Sol, Dó... Tá vendo? Tá? De novo, ó. Você pode segurar ou... ou soltar, tanto faz, você pode fazer ou aí vai depender da sua agilidade tá? ó, vamos lá ó. Dó, Ré, Mi Sol, Dó ok Dó, Ré, Mi vai entrar sempre no Mi tá? ó. Dó, Ré, Mi Sol, Dó beleza? vamos pular menor agora e a mão direita faz de novo Dó, Ré, Mi sol, dó, Fá. Agora dó, ré, mi, sol, dó. E agora vem dó, ré, dó, si, sol, tá? Beleza? dó, ré, dó, si, sol. De novo, bem devagar. Beleza. Beleza. E agora? Dó, si. dó, ré, dó, si, sol. Eu acho que eu falei errado aí para frente aí. Hein? <risos> dó, ré, dó, si, sol. Beleza. Vamos repetir aqui para não ficar erro. Dó, Ré, Mi, Sol, Dó... Dó, Ré, Mi, Sol, Dó... Dó, Ré, Mi, Sol, Dó... Dó, Ré, Ré... Dó, Ré, Dó, Si, ré. Até errei aqui cantando as notas... Dó, Ré, Dó, Si, Ré... Tá bom? Então vai dar esse resultado... Na verdade, eu preparei muito mais exemplos do que esses quatro, né? Mas como eu tô vendo que o vídeo já tá começando a ficar longo, eu vou deixar pro próximo vídeo a continuação, então, tá bom? Se você tá curtindo aí essa ideia de eu passar é, essas frases, né? Esses É que são leaks, na verdade, né? É, essas frases que dá para usar em fundo de pregação sobre quatro acordes e tal, deixa nos comentários aí, tá? que aí no próximo vídeo eu dou continuidade a essas ideias aqui. Eu preparei muito mais coisas, tá? Eu preparei ideias sobre Dó, Fá, Lá menor, Sol, entendeu? Usando esses acordes, eu preparei várias ideias para passar para vocês, tá bom? Deixem os comentários se vocês gostaram. Na semana que vem eu trago mais um vídeo com mais ideias em cima desses acordes aqui, tá bom? Bom. Não se esqueçam de deixar o like de vocês, hein? Tchau!